Em 1978, um grupo de fascistas foi autorizado pelo governo a realizar uma manifestação no dia 10 de junho, data celebrada pela extrema-direita, e foram confrontados por um grupo de antifascistas. A proteger a manifestação estavam três agentes da PSP e um deles, munido de uma G3, matou uma pessoa, feriu outra e deixou Jorge Falcate paraplégico. Nunca se fez justiça e este agente da PSP recebeu dois louvores na altura do julgamento. Ricardo Cabral Fernandes e João Buscaia escrevem sobre este acontecimento e todo o contexto em torno das celebrações do dia 10 de junho que foram mudando ao longo dos anos. Este é também um assunto em reflexão num ensaio assinado por Miguel Cardina. A Ana Patrícia Silva escreve um artigo sobre as denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal, que tem aumentado bastante ultimamente. O historiador Vítor Madeira Lerdeiro, contra a história de Rarete, uma central de informação norte-americana que durante o período da Guerra Fria se instalou discretamente em Glória, numa vila no Ribatejo. O ensaio dos reportes em construção é da autoria do jornalista da TSF, Miguel Midões, e reflete sobre a importância do contato direto com fontes de informação numa reportagem. Na parceria que estabelecemos com os ladrões de bicicletas, o texto desta semana é assinado por José Guzmão, falando essencialmente do impacto da inflação e da falta de resposta do Orçamento de Estado. A crónica é da Paula Cardoso. Adeus e boas leituras.